Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste treinamento eu irei passar algumas dicas para você poder atingir seus objetivos. Mas antes, vai lá embaixo nos comentários ou na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp. Só o fato de você acessar ao grupo e ser inscrito do canal já fatura uma ficha, ou melhor, um cardápio nutricional para ganho de massa magra. É um cardápio simples, mas é bom pra caramba. Não se esqueça, tem que ser inscrito no canal e acessar ao grupo do WhatsApp. Vamos lá, primeira coisa que eu irei fazer hoje é o seguinte, o exercício para ajudar a queimar a gordura. Muita gente está reclamando, poxa professor, eu estou acima do peso, não estou conseguindo. Ó, Caminhada estacionária, é só fazer essa caminhada aqui, pode ser até uma corridinha, um trote, um cooper, você determina, estacionária. Eu vou indicar o um momento para que você aumente a velocidade, tá ok? Então vamos aumentar a velocidade, vai, aumenta, isso, só aumentou a velocidade. Fazendo esse tipo de exercício por mais de um minuto, dois minutos ou até cinco minutos, você já vai conseguir ajudar a diminuir essa gordurinha localizada, porque você vai queimar bastante caloria, tá bom? Vamos ao próximo exercício que é o seguinte, agachamento. Eu vou fazer um agachamento e ainda vou trabalhar as panturrilhas. Como assim? Nós iremos ficar na posição com os pés paralelos, a largura do quadril vai agachar, isso agacha, subiu, ponta dos dedos dos pés, agachou, subiu, ponta dos dedos dos pés. Presta atenção, que é para você entender. Ó, coloquei os pés paralelos à largura do meu quadril, não estão à largura do ombro, eu agacho, agachou, subiu, ponta dos dedos dos pés, agachou, subiu, ponta dos dedos dos pés. Fazendo esse exercício você já vai atingir bastante. Começou com aquele primeiro que foi a corridinha de um podendo chegar a cinco minutos, agachamento, 30 segundos de agachamento já vai dar resultados maravilhosos para você. Agora vamos a um outro, esse outro é o seguinte, você precisa de um tatame um colchonete ou uma toalha felpuda para poder fazer esse treinamento. Por quê? Porque você vai ter que fazer o seguinte, ó, você tá de pé, vai colocar a perna direita à frente, a esquerda atrás. Você vai dobrar a esquerda, ficar de joelho, vai tirar a direita, ficar também com os joelhos, ambos os joelhos apoiados, trazer a esquerda à frente, subir. Fez esse movimento, desce com a direita, aí vai descer com a esquerda, direita à frente, subiu. Desceu, fez o movimento, colocou, é só esse movimento que você vai estar fazendo para que consiga atingir os seus objetivos. Está vendo como é que é simples? É fácil, não é difícil. Esse exercício ele vai trabalhar suas coxas, vai trabalhar seus glúteos e vai trabalhar também posterior de coxa. E aí você vai conseguir atingir esses objetivos todos que você deseja. Vamos a mais um. Esse outro exercício que eu vou demonstrar aqui, ele é bem tranquilo. Basta ficar com os pés paralelos, assim a largura do quadril. Chute, volta, atrás, chute, volta, atrás. Não é chutar de qualquer maneira não, o que você vai fazer é só um chute, ó. chute, volta atrás, chute, volta atrás, chute, volta atrás. Mudou, vamos para o lado oposto, chute, volta, chute, volta, e chute, volta. Professor, quando eu faço esse exercício, eu estou trabalhando o que? Você vai estar tá trabalhando toda essa parte aqui posterior de coxas e as suas pernas. Automaticamente, você vai ter uma melhora significativa nessa região. Gostou demais essa dica aqui? Então não se esqueça, se inscreva no canal, vai lá nos comentários e aí você pega o link do grupo do WhatsApp, entrou no grupo, automaticamente você só vai falar assim, gostaria de receber aquela promoção do canal, que é um cardápio simples para ganho de massa, tá bom? E lá no grupo eu vou estar sempre postando coisas novas. Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo e te aguardo ao próximo.